Muito bem! Tudo pronto? Vamos nessa! Saudação, internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar The King of Fighters 11. Ih, rapaz, cadê o Shang? Não tem Shang? É, rapaz, sem Shang eu não sei o que vai ser da minha ficha. E eu escolhi a e Tzoki Clark. Ah, e a primeira luta vai ser contra Yoyori Shingo. Oi, CNK, Shang é o um personagem de peso, cadê? Não pode faltar no cofre. Vamos lá, Clark! It. Lady? Go! Toma! <risos> <Tuba. risos> Olê! Ih, olha o Shang aí! <risos> ah, que hoje já é era! E agora o Xingo! Vai lá, Shizoki E agora, Yori E agora, Adelhaide ah, de carta do Rugal Ele é o filho do Rugal Ele é um dos chefes do KOF 2003 ah, Toma a magia de volta Opa! Isso! Ah, moleque! É isso aí! Ah, protagonismo aqui não! E vamos pra próxima luta! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E agora, Malin, Kazumi e Enji. O time anti Ken. Eu tô jogando desde o cof 94. Se você quiser ver os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Olha o combo Vai Clark Nossa Não Não Lindo. Vai lá Tizoki Pega ela Isso Vai a de Tu Você ganhou é E agora? E agora um trio formado por Ash Crimson, Oswald e Shen Wu. E olha o cara aí. Ahá, ele tá de volta em Coffee 15. Mas cadê o Shang, SNK? Subimos! So Subindo! Uia, uia. さまだ Uhum. Ah, não reflete! Ah, isso reflete! Vai, Tizaki! não ah, não chega perto da... Toma! You win. Da! New, New challenge! E agora vamos enfrentar o Guy Vamos lá, tisoque. Lé. Isso. Prende ali do canto. E toma pila! <risos> Beleza Beleza ah, moleque. Opa, que E a música? Ah, eu adoro essa música e vamos em frente. E agora, vamos inventar um trio formado por quem dash Kula e Máxima. E parece que entramos com a fria. Vamos lá. Fica frio aí. Esquenta não Esquenta lá. olé e agora a máxima toma vai Ado não e agora a nossa querida Kula Industrial You Win concluída. Missão concluída. Missão concluída. Missão e Missão concluída. Missão essa é a música do trailer da Vanessa em Coffee 15 O Opa, cuidado com aparecer. Volta aqui ah. Não Isso, agarra Subindo E agora, Ramon. Viva México. U. ula, ula, Maldita Blueberry! Oh, cadê o Shane pra salvar a partida? Sai, Blueberry! Toma! Você no Você Bravo. Opa, cate E agora, vamos para o chefe, Xion! Xion era para ser mulher, daí de repente eles decidiram que ia ser homem, mas o artista se recusou a fazer um novo visual, ou seja, originalmente é uma mulher.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 você tem que estar lutando. Ketsine. E agora... Vamos para o chefe! Magaki! Esse é o chefe mais difícil de toda a saga KOF! E sem Shang, só um milagre para a gente conseguir vencer! Ready? Uh. E rai, Sai daí, mulher maluca! Zoki. Vai, pega Vai, faltou um hit ah. Vai, Clark Sobra pro Clark Nossa Não, não, não Não! Vai, pega! Trilha, <risos> trilha! Desvale! Beleza! Yotone, yare, yare da! Ah, moleque, conseguimos!